Bom pessoal, a minha ideia aqui é fazer um vídeo simples explicando e fazendo uma análise fundamentalista da criptomoeda já de Currency, é... mas primeiro eu quero me apresentar, eu também quero apresentar o projeto, quero apresentar o dono, de antemão eu já quero dizer que o dono da criptomoeda, o CEO, é... é o Cameron, é um dos fundadores dessa corretora aqui, tá gente? Então ele assumiu o projeto, foi por isso que o projeto teve esse boom, mas antes disso eu quero me apresentar também como o dono da comunidade brasileira Jade. Então, temos a comunidade brasileira, temos a comunidade é, inglês, né, gringa no caso, né, com 1.900 membros, a minha comunidade aqui tem 2.200, na verdade já passou a, a, a comunidade gringa, mas eu não sou um, um, um desenvolvedor do, da moeda, eu não estou recebendo um real para ajudar a comunidade, para divulgar, não estou recebendo um centavo, por, isso, por incrível que pareça. E a, minha, e a minha carteira não é, da, não é a maior do, da comunidade Minha carteira inclusive é uma das menores Eu sou sardinha lá Mas vamos lá Eu sou entusiasta do projeto Cara, esse supply aqui de 81 milhões Cara, me atraiu bastante Inclusive atraiu bastante gente E a comunidade, cara, é bastante engajada Então olha as artes que o pessoal tá fazendo lá do, Da Jade na PancakeSwap a, a Jade quando reduziu o supply para 50 milhões Binance Smart Chain, PancakeSwap é, vai ter muita coisa boa, então aqui meu vídeo é fazer uma análise completa e fundamentalista da Jade eu vi alguns youtubers fazendo a análise, mas não deu as informações completas, faltou algumas informações ou foram informações incorretas então eu achei nada mais justo que uma pessoa que está inserida dentro da comunidade 100%, 24 horas, faça um vídeo é, assim, sem, sem clubismo, sem fanatismo, sobre porque a Jade pode mudar a vida de muita gente então, o vídeo vai estar começando e bora lá. Primeiro, eu vou pegar o roadmap aqui. É, vamos analisar. Então, dia 20 vai ser a migração para a Binance Smart Chain. Vai ter uma gravação de token principal. Isso aqui é para gerar liquidez, vai ser explicado em breve. Listagem na Pancake Shop. É, Farm de Jade. Sem falar que a gente também está com o objetivo de listar na Gate, na MXC. A gente já está em contato com essas corretoras aqui. Mas voltando para o para o roadmap, é, você vai poder comprar terreno de Central Land. Central Land para quem não sabe cara, vale a pena estudar, isso aqui vai ficar para um próximo vídeo, mas cara, é basicamente um mundo virtual, na verdade é um mundo real tokenizado dentro de um mundo virtual, então você vai poder ser um comerciante de pedras preciosas dentro desse mundo aqui, dentro de uma blockchain, é, e aqui vai ter um mercado NFT de Jade gente. Então, cara, olha a dimensão da parada. Então, você imagina o ecossistema inteiro da Jade dentro da Decentraland, com um supply circulante em 50 milhões, na Binance Smart Chain, na PancakeSwap, com esse roadmap maravilhoso, sendo listada na MXC, na Gate, cara, a imensidão de coisas que pode acontecer, gente. Então para vocês terem ideia, depois peguem uma criptomoeda com supply da Jade no CoinMarketCap lá pegue elas top 500 para vocês terem ideia do tamanho que a Jade pode alcançar Então eu tô falando aí de criptomoeda que pode bater de 1 a 100 dólares, gente Aí pode até passar Então vai ter muita gente mudando de vida é, Pegando esse meu sinal, pegando essa, essa minha dica Então aqui na Binance Smart Chain a migração está ocorrendo você pode perceber aqui que tem 81 milhões é, circulante, Esses 9 milhões aqui estão preso por dois anos, que é dos devs, o que é algo normal. Essa quantidade aqui, 10% do, das moedas estão com os desenvolvedores, o que é algo completamente normal. Então, desses 81 milhões aqui, o supply vai ser reduzido. É, em alguns milhões, alguns milhões vão ficar preso na, na pool de liquidez da Pancake Shop, Os outros milhões vão ficar presos no, no farm. Então, com isso vai gerar uma redução de supply muito grande circulante então vai ficar em torno de 50 milhões tá? pode ficar um pouco mais para baixo mas pode ficar um pouco mais para cima é, porque tem gente que não transferiu as jade para a catex então para a migração ser feita você precisa estar com as jade dentro do, da catex então você imagina a jade com esse com o sistema completo com um supply de 50 milhões circulante é, qual o valor ela pode chegar então E o pessoal lá, cara, manda muito nas artes, entendeu? Então, olha essa arte aqui da, da Jade Tem uma camisa também que a gente está vendo de fazer um sorteio Para os holders da moeda é, Tem essa outra arte aqui, que é um aviso, uma atenção Para você manter a Jade na catex durante o dia 20 é, Então, daqui a 3 dias a redução do supply vai ser em algo em torno de 50 milhões E daqui a 8 dias a Pancake Swap então tem algumas imagens aqui da, que a própria comunidade fez Cara, então assim, eu vejo algum, algumas pessoas Fazendo uma análise, não entendendo muito bem Eu vou ler um pouco sobre o site também, aqui esse é o site Assim pessoal, eu estou no site aqui da Jade Currency Eu coloquei aqui no Google Tradutor para ficar traduzido Porque a grande maioria do pessoal aí que segue a gente É brasileiro, fala português E também eu queria reforçar é, primeiro que eu não estou recebendo um real, um centavo para fazer esse vídeo, tá gente? Eu estou fazendo porque eu gosto do projeto, eu fiquei apaixonado pelo projeto. Eu quero trazer mais conteúdo cripto aqui para o meu canal, tá? É, tanto no TikTok também, a gente passou a dar 200 mil visualizações no TikTok da Jade. É, lá no meu canal Ideômetro. Cara, o vídeo viralizou, um vídeo apenas pegou 100 mil falando da Jade. Cara, isso é, é fantástico. Então, você que não conhece a moeda... Assim, cara, eu convido você a entrar no projeto, cara Vá lá, tira suas dúvidas Não faz food, não fica falando Ah, o preço vai cair, o preço vai derreter Entendeu? Pô, vamos, vamos todo mundo se ajudar Vamos criar uma comunidade, assim Uma comunidade engajada, boa Porque a comunidade aqui, cara, tá o tempo todo Posso mostrar aqui, ó dois mil, é, dois mil membros, né? Todo mundo falando o Pessoal bastante engajado Então eu convido você a entrar lá, cara é, Venha fazer parte da, da Jade é, Então aqui, a moeda Jade tem uma utilidade é, principalmente no metaverso e no NFT. Vamos lá. O, o token atuará como um, um token de propriedade fracionária. Os detentores públicos estão assumindo a propriedade majoritária de 60% das taxas de transações. Que taxa são essas? Taxa da venda de NFT dentro do metaverso. Taxa de leilão ao vivo e o mais importante, possui 60% do valor do Lend e da loja do metaverso. Tudo o que o investidor precisa fazer é colocar a Jade no mercado. Então, também tem a utilidade, assim, sendo mais específico, qual vai ser a utilidade? O mercado de loja virtual Jade Currency NFT no metaverso será fácil de usar, emocionante de explorar. Os vendedores poderão personalizar suas lojas com produtos que desejam e os compradores poderão navegar pelos produtos. Então, cara, você vai poder ser um comerciante dentro do metaverso de Jade. usando NFT e vai ter toda uma estrutura para você se tornar esse comerciante, vai ser um shopping. Além disso, o preço médio das principais criptomoedas aumentou 50% somente no ano passado. O metaverso viu os valores Lend aumentarem na mesma porção. Então, cara, a utilidade da Jade, assim, o universo que ela está sendo inserida, cara, tá sendo fantástico, gente. Então, a comunidade, cara, tá bastante unida. Eu decidi fazer esse vídeo aqui, porque não é culpa de todo mundo que, que não conhece a moeda, faz um vídeo faltando uma informação, outra ali, outra aqui, tem muita gente... É, com dúvida a respeito das carteiras A respeito da Da quantidade de moedas Do supply, cara, entra na comunidade lá O pessoal vai te ajudar, o pessoal tá sabendo Tá ficando legal, tá ficando algo Tipo, bastante bacana assim, pessoal Vale a pena, cara é, Lembrando, gente, eu não tô ganhando Pra estar tá aqui não, entendeu? Eu tô aqui porque eu gostei do projeto E eu pretendo também Fazer vídeo de outras Criptomoedas Tem uma outra criptomoeda, por exemplo, da, da CAT e da Lunes que são criptomoedas que eu invisto, a CAT é um token da, da Exchange Catex, né? lembrando que a CAT é da Exchange Catex e a Jade é do um dos fundadores da Catex, da né? mas enfim, isso aí é assunto para um próximo vídeo então eu quero falar a respeito de outras criptos também, mas o foco agora é na Jade beleza pessoal, então fico feliz que todo mundo tenha assistido o vídeo até aqui, cara. É, a comunidade está bastante unida o, a vibe lá tá legal, tá, tá, tá sendo algo bem divertido de trabalhar lá. Então se inscreva no canal, ative a notificação, compartilhe o vídeo, deixe o um comentário, like e vão pra cima, porque quem faz a moeda é a comunidade.